Olá! Nesse primeiro vídeo para o GTV, eu quero falar sobre fé, uma palavra muito poderosa que está presente na minha vida todos os dias, durante vários minutos, em vários momentos eh, durante a minha história de vida. E Uma palavra que eu aprendi com a minha mãe, uma palavra que eu vi na prática, ela colocando em diferentes momentos da vida dela. E eu quero contar apenas uma única história para você perceber o quanto essa palavra é extremamente importante e como ela faz a diferença na nossa vida. Bom, quando eu tinha 12 anos de idade, basicamente no exato dia dos pais, na madrugada do dia dos pais, eu fui dormir. E quando no meio da madrugada, quando acordei, meu pai havia falecido no sofá. Ele teve um infarto. E quando eu acordei, eu vi meu pai lá, morto no sofá, e, enfim, minha mãe socorrendo, minha mãe prestando ali, fazendo o que ela devia fazer naquele momento, né? E a situação na nossa família foi a seguinte, né? A minha mãe ficou viúva, com dois filhos pequenos, e na época a gente morava num lugar extremamente perigoso. E a minha mãe não chegou a se casar depois, né? ela simplesmente cuidou da família, cuidou dos filhos. Mas uma coisa que eu aprendi com ela, que eu levo para toda a minha vida, é a fé, é a determinação. Porque mesmo com aquele incidente que para a gente na época tinha sido extremamente doloroso, eu passei até semanas chorando, semanas sem ir para a escola, mas minha mãe é firme, minha mãe ali, é convicta, eu nunca vi minha mãe é, chorar nesse momento, ela simplesmente foi uma mulher realmente, de muita fé, uma mulher com muita força e ela contornou ali toda a situação, é, deu carinho pra gente, é, cuidou de mim e do meu irmão, enfim, fez com que a gente é, crescesse com muita fé e, e tentando buscar os nossos objetivos. Né? E o porquê eu tô contando essa história para você pode parecer até uma história um pouco pesada, mas hoje eu trato com muita naturalidade, até porque, é, enfim, eu tenho Quase 30 anos e foi quando eu tinha 12 anos, então já se passaram 18 anos aí. E eu te falo com muita naturalidade e fico feliz por ter vivenciado essa experiência, por Deus ter permitido que eu tivesse essa experiência. Porque é, eu acabei desenvolvendo um suporte, um, um entendimento emocional que acabou mudando várias áreas da minha vida. Mas o mais importante disso tudo é perceber que através dessa lição de fé que minha mãe compartilhou comigo, de que a gente não tinha certeza de como seria a vida após aquilo. A nossa vida mudou de um final de semana, de uma madrugada para outra. E a gente estava esperando comemorar o Dia dos Pais, né? mas acabamos não comemorando. Acabamos nos despedindo ali por toda a vida naquele momento. Mas uma coisa que ficou marcante é que a minha mãe sempre acreditou que a vida seria melhor. Ela sempre acreditou cegamente em Deus, a fé dela de que a nossa vida seria melhor e de fato se tornou muito, muito, muito melhor. Então eu acho que o que eu acabei herdando dela, herdando do meu pai, herdando, enfim, dos meus hábitos diários é que com fé a gente consegue passar por qualquer dificuldade. Com fé a gente consegue vencer qualquer situação. Seja ela no seu trabalho, seja ela na sua família, seja ela no seu relacionamento, seja ela nas suas amizades, enfim. Tenha fé. Se você estiver doente, tenha fé. Independente do que estiver acontecendo com você nesse momento, se você estiver desanimado, tenha fé. Que eu tenho certeza absoluta que tudo na sua vida vai mudar para melhor. E uma dica extra, extra só para terminar esse vídeo aqui, é valorize a sua família. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe, valorize os seus primos, os seus tios, enfim. Mesmo que, se por um acaso, seu pai é um pai ausente, sua mãe é uma mãe ausente, valorize a pessoa da sua família com quem você tem mais proximidade. A pessoa da sua família com quem é, que é de fato especial para você. Porque tirando o trabalho, o lar, a casa, é um dos lugares onde a gente fica mais tempo. Então tenha, tenha é, é, paciência com essas pessoas caso você se irrite facilmente e demonstre muito amor. Porque a sua casa precisa ser um lugar de paz, de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar. Então é, valorize essas pessoas, porque eu digo por experiência própria. Eu nunca iria imaginar que eu iria dormir e iria acordar sem o meu pai. Ainda mais numa data tão marcante. Então, as coisas na vida, elas simplesmente acontecem. Não, não pense que essa ilusão de que o tempo é eterno, que a gente tem todo o tempo do mundo, enfim. É apenas, no abstrato, apenas para entrar e sair do trabalho, apenas para entrar e sair da faculdade, enfim. Mas, na vida, o tempo, ele não tem um... um um fator é, que vai te avisar quando vai acontecer. Então, quando uma coisa dessas acontece, a gente percebe que a gente não tem controle de nada no tempo. A gente não tem controle de nada no tempo de vida que as pessoas têm aqui conosco. Então, trate todas as pessoas ao seu redor muito bem, cuide muito bem do seu pai, cuide muito bem da sua mãe, dê todo o carinho que eles precisem, dê beijos, abraços, né? seja paciente com eles, é, ajude-os a serem pessoas melhores, porque eles te ajudaram muito quando você era criança, quando você era bebê, enfim, em uma série de outros momentos que talvez você sequer se lembre, eles deram amor pra você. Então, faça isso também pelas pessoas da sua família, pela sua avó, pela sua avô, pelas pessoas que cuidaram e transformaram a sua vida. Então, essa é a mensagem, esse primeiro vídeo de hoje. Eu queria falar sobre fé e família. É isso, tenha mais fé e tenha mais amor na sua família, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor. E caso aconteça alguma coisa aí que, enfim, na sua vida até parecida com a minha, é, tenha certeza absoluta que você não terá nenhum arrependimento. E até porque os ideais vivem através das pessoas. Então, se o seu pai ou sua mãe já faleceu, não sinta tristeza. Os ideais deles podem viver, as lembranças deles podem viver através de você. Como os ideais de Jesus, por exemplo. Jesus já morreu há mais de dois mil anos e hoje nós falamos dele como se fosse algo muito presente, como se algo fosse muito próximo. Os ideais dele estão conosco é, todos os dias e eu tenho certeza absoluta que os ideais do meu pai está comigo todos os dias e o ideal o ideal do seu familiar que não está com você é, agora fisicamente em presença, mas também está aqui ó, todos os dias na sua lembrança, no seu coração. Então é isso. Valorize mais os seus familiares e tenha fé. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 恰恰